A Soft, ela nasceu em 2006, aqui na cidade de Presidente Prudente, com a ideia de criar uma empresa que desenvolvesse sistemas para gestão de negócios. Com essa ideia, nós então juntamos toda a expertise que já tínhamos de anos já trabalhando com tecnologia, e, então criamos, procuramos ferramentas no mercado, desenvolvemos toda a ideia e demos então início à empresa. Atendemos todo o estado de São Paulo, Estamos também no norte do Paraná, estamos no Mato Grosso do Sul e agora com a ideia de expansão para o Brasil inteiro. Empresas que prestam serviço, empresas que trabalham no comércio varejista, empresas que trabalham com atacado e, customizando em alguns casos, o sistema é para que ele se molde exatamente ao que a empresa faz. A gente procura dizer que o nosso cliente ele não é só mais um número dentro da empresa. A gente tem essa proximidade, a gente mantém esse contato, a gente faz trabalhos de, de, de feedback para saber qual é a satisfação do cliente e sempre entregando uma ferramenta para ele confiável. Esse também é um outro trabalho muito importante. O nosso cliente ele precisa sentir confiança, porque afinal de contas nós estamos cuidando da empresa dele. Então isso ele precisa se, se sentir confortável confiante com a ferramenta que ele está utilizando e sempre ter com quem contar. E esse é um dos grandes diferenciais que nós temos hoje no mercado.